Bora de foto pra thumb? Bora. Cara de thumb, tio. Felizinho ou qual vai ser? Felizinho, felizinho. Bom, tô tocando em telefone aqui. Show, Já show. Já volto. É a thumb do TT, só vazou. Caros telespectadores do PEN Responde, vosso host aqui, para falar que neste PEN Responde especificamente não teremos o carioca presente por problemas técnicos que fogem do nosso controle. No próximo PEN Responde voltaremos à normalidade. Esperamos que vocês gostem do programa, mesmo sem o mono Udir do time. Olá, sejam bem-vindos a mais um PEN Responde! A edição de hoje é super especial. Por que robô? Porque é a edição de playoffs. É isso. Ó, oh. bom. Então sem mais delongas, já vamos para a primeira pergunta para todos do Penzete. Alguém aí toca algum instrumento musical? Não. Você? Sou... sou o deus do pandeiro. Não toco é nada. Lucy, do you play any musical instrument? I play violin. Oh, nice. Vamos <risos> para a próxima pergunta para o robô Hoje a gente tem bastante pergunta direcionada para vocês Pergunta do Mugiwara Luiz Vimos o Bugaxta LLA de Nocturne Top Fazendo uma build de fighter contra um saio Você acha que com essa diversidade de itens e metas atuais É viável fazer algo do tipo nos playoffs Se a matchup for favorável? É possível fazer umas matchups assim Acho que já apareceu na China O é, um Nocturne Top contra um Orne Ele fez uma build de duelist também É possível aparecer eu particularmente não acho tão forte assim, mas dependendo da situação, encaixa acho que isso que é legal desse meta, como a gente disse no outro vídeo, é, dá pra você jogar de muita coisa muita coisa diferente, muita coisa funciona então o time treinar de Nocturne, por exemplo e achar que funciona, dá pra usar tranquilamente Pergunta para todos da Larissa Qual item do meta atual vocês acham mais quebrado? Vamos começar lá de baixo pela botlane Nossa, item mais quebrado, velho não consigo pensar em nenhum cipar pau de... O de dash? Não... Acho que o de de tanque lá que da MS, velho, que o de fight. Ah, é, tem, tem Lucy, que meu tanque tem desde que eu Não, hard, o mais broken era o Emberdronar, né? Mas nerfaram. True. Lucy Watch, which item do you think is the most strong one this meta? Let me cool just now. Have another one for you, Lucy. As a Korean, was learning English hard for you? I was learning English since I was like uh, five 5 years, Five years old, seriously. Hmm. My my mom just make me inglês, Até o Pergunta para o Chinons, do Naruto: Tá triste. Por que Alessandra e a Nico estão tão sumidas do meta? Elas não se adaptaram bem aos novos itens ou existem mais fatores que impedem delas serem escolhidas no meio? Cara, desde que mudaram a passiva da Alissandra, lá, lane fez dela ficou bem difícil, não mais contra Control Mage. E a Nico tá voltando aos poucos, voltou contra alguns Champions Melee no Mid, contra e tudo mais. Foi por conta de muito nerf. Eu acho que hoje em dia não tem um item muito bom para Nico, pelo menos eu não penso agora. Eu não sei. Dá para usar, mas comparado aos outros Champions do Mid, não é tão relevante assim, não é tão forte. Pergunta para o Lucy. Oh, question for Lucy again. What do you miss most when you're here in Brazil? I think my friends, because oh. I have nothing to do here. So. I miss my friends. <laughs> <laughs> You have solo kill. <risos> Pergunta para o TT do Ronald Williams. Será que o Draven Iluminado aparece nos playoffs ou o meta, o meta não está para o pick? Cara, o Draven é um pick que está sempre no, no mesmo lugar, não importa, o meta é, tipo, sempre muito situacional, tá ligado? Infelizmente, o Draven não é um boneco muito forte, não é um boneco completo, assim, comparado com alguns ADKs, então tem que depender de monte de fatores e ser é muito triste, esperando o buff do Draven. Pergunta para o Tim. Essa é boa. Quando se deve usar... Post-choque Predador ou livro de feitiços para o galho mid? Pergunta do Tambor Amarelo. Cara, pós shock normalmente você usa contra algum champion burst Sei lá, contra uma Kiana da vida Até contra, sei lá, uma Irelia também é legal Mas isso é mais pra lane phase Predador é quando você quer impactar o mapa Third game vai ser bem forte Você vai ter muita pressão pelo mapa de Predator E o livrinho é mais mid game, team fight e tal o Seu level 6 também é muito forte Porque você consegue pegar logo seu ignite Então tem muita pressão pelo mapa também de, de ignite e ult Mas o meu preferido que eu sempre gostei de usar é é o Predator mesmo, que, que consegue fazer, criar bastante jogada, ainda mais agora que o Skudal dele tá bem baixo. Tá pra fazer bastante jogada. Pergunta para o robô do Cabralzinho. Riven pode ser viável no competitivo? Não. Infelizmente assim, eu já, minha Riven não é das melhores mas Riven é um campeão, e se o outro time tem um, um exausto, o tempo já vale metade, e se tiver qualquer campeão desses suportes do meta, esses milizão dá um stun nela, já é outro 50% do boneco, então ela não faz muita coisa se o time tá, tá sincronizado é muito difícil dela, dela encaixar ela é um campeão de snowball, então no competitivo a galera, é como se fosse um Darius a galera costuma não morrer pra esses campeões da lane fez. acaba que eles tomam muito outscale outrange, é difícil de lutar, é difícil de ganhar um V1 na side, e a então, ela e o Darius, apesar de serem campeões legais, pessoal, o que campeões fortes não são tão viáveis competitivamente. É, o sem Flash não faz nada também. É também. Pergunta para todos, vamos começar pelo top side do mapa. Qual é o jogo favorito de cada um sem ser lol? Ah, comecei a jogar um que é uns balãozinho, mano. Bloons TD. É Bloons de... De... É, TD é divertido, mas Geraldo não tô jogando muita coisa, não. Isso é o que tem um macaco? É. é, ele mesmo. É. Tô bom esse jogo. Meu é CS. Foi o jogo que eu mais joguei, que eu mais perdi tempo. Joguei desde quando era menorzinho. É CS. Acho que é dota, velho. <risos> <risos> Warcraft. Mas é, é um então, é essa resposta é sem ser LOL ou considerando LOL também? Com certeza, considerando também. <risos> <risos> Lucy, what's your favorite game besides League of Legends? I used to play FPS game like PUBG or Overwatch, but now oh. I don't play. Which champion did you like to play on Overwatch? Uh, Reaper and McCree. McCreep. Oh, OP champion. Vamos para uma pergunta para todos, começando pelo Topside de novo. Pergunta da Sarah. quais campeões vocês gostam de jogar com, mas não gostam de jogar contra? Camille. <laughs> uh... Le Black. Cara, eu acho que Estana. Cara, na real, Kai'Sa, bro. Kai'Sa. Tem uma teoria que não importa, não importa o play que tá jogando de Kai'Sa contra mim, o cara vai pegar 50 kills. Então, não gosto de jogar contra Kai'Sa. Né? Lucy, what's a champion that you like to play with, but you don't like to play against? Alistair. Oh, nice. <laughs> Pergunta para o time do Kronos. Essa aqui também assume algumas coisas na pergunta. Aí, se você concordar ou discordar, deixa por você. O Pantheon, sendo um bom mid contra certos control mages como Oriana e Sindra. Não aparece contra eles por qual motivo? Esses champions conseguem ficar jogando muito na range contra a Panther. Como a lane é curta, o Panther não consegue ficar zoneando da wave, dando a win direto. Acaba ficando uma lane muito fácil. É mais se você assim no poder de Cleans, fica meio que impossível o Panther matar. Teve o Neff da Arma Guarda, que champion AD mid está mais forte, mas mesmo assim... Contra o Mage, no geral, é mais roubado, gente. É, e a Syndra nem deixa ele chegar, né? Cancela o W. Então. Roubados. Só oh, fica triste. Pergunta para todos do Snow. Começamos pela Botside agora. Quais são os ídolos de vocês do mundo dos esportes para se inspirarem? Ah, eu diria que use, velho. Faker. eu Acho que foi a única inspiração assim que eu tive, pelo menos no LoL, tá ligado? Lucy, what's your favorite esports player? Someone that you look up to? Ah, uh, of course, Faker. Oh, nice. Meet you, meet you. <risos> Faker? Tem como. O cara, cara é bom. 3 mundial, 10 LCK, 5. Cinco... <risos> BBB, o cara é pica. O cara é bom, joga tudo durante o jogo, é bonito, é cheiroso. Ó, oh, ídolo é uma palavra muito forte, mas em geral já me inspirei no Marinho na época que o Marin tá ganhou lá o Mundial com o SKT. Eu gosto bastante do Rook, eu acho o Rook muito, muito bom O Rook não é top, né, mas o cara, quando eu joguei contra ele, foi o melhor jogador Eu entrei até em choque, tão bom que o cara era e eu falei, nossa senhora, mano, tá doido Você diria que a maior discrepância que você já sentiu entre diferença de skill players Entre, sei lá, aqui no Brasil e lá fora Você acha que a maior diferença é top ou é jungle? Eu acho que é Super, mid, jungle junto Que? Ah. Eu acho top disparado, velho. Tá ah, doido. É porque, assim, de, de, de lane em específica, eu acho que é bot. Mas de, de gameplay macro competitivo, é super mid-jungle pra mim. Vamos finalizar esse pen Responde com a pergunta, começando pela top lane. Caso ganhem o CBLOL, que time no MSI vocês têm vontade de enfrentar? Agora mudou o formato do MSI, né? Caso a gente vença. E aí todo mundo joga contra, contra todo mundo, não é isso? É, né? Boa pergunta. Não, você vai, você vai pegar um é. grupo de quatro, Vamos não, é que não tem mais play-in, não é? é, é tipo... São dois grupos mesmo, vão ser duas. Ah, certo. eu gostaria de jogar contra a. a FPX, não. Legal, Mas... então de novo, galera, é isso. Oi? Acho que é a G2. Nossa, G2, ia ser da hora jogar contra os caras mesmo, velho. Ia ser da hora, porque, sei lá, eu acho mais hype do que jogar contra a FPX da vida, eu acho, sei lá, G2. Muito doido o jogo. Lucy, se nós vamos para o MSI, você tem um time que você gosta de jogar contra? Talvez eu tenha um time. Eu não sei. Talvez eu time. Pois esse foi o P-Responde dessa semana. Ah! ah! Uh! <risos> Nossa, cara. Pen responde super especial de playoff. Esse fim de semana vai ser emocionante. Então não esqueça de comentar aí o que você achou do vídeo, deixar seu like, compartilhar, ativar o sininho. E nós nos vemos na semana que vem. Yeah, Tchau you <laughs>